Agora, aquele saque que o administrador financeiro fez, gastou lá no mercado, sobrou um troco. A campanha está chegando ao fim, ele não quer problemas e agora ele resolve que ele vai devolver aquele troco que tinha ingressado já na campanha, né? o dinheiro já, já foi sacado da conta de campanha e agora vai voltar o troco. Como é que faz a volta desse troco? Vamos ver? Bom, nós vamos lá agora em fundo de caixa. Na data de 29 do 9, o valor de 635 reais foi o que sobrou. Ele tinha gastado 365, tinha sacado mil. A conta que ele tinha sacado... Foi a doações de campanha a outros recursos, era em espécie e agora ele vai lançar o valor negativo, menos 635. Porque esse valor não pode ser somado, não é uma entrada de recurso, senão. Daria um excedente desse valor que está voltando para a conta. Pergunta que vocês sempre fazem. Na hora que esse recurso do troco volta para a conta, tem que fazer o relatório das 72 horas? Sim, sempre. Todo e qualquer ingresso de recurso. Nós não vamos fazer aqui novamente a transmissão do relatório das 72 horas, porque vocês já sabem, já fizemos em diversas oportunidades... Mas vocês já têm a consciência que é necessário que seja feito. Vamos para nosso próximo lançamento. Vamos dar o ok aqui e vamos para o nosso próximo lançamento.